aqui estou indo eu para uma pequena pescaria eu vou descer ali onde já está o Josué me aguardando e tentar pegar uns carazinhos para a gente poder fazer uma fritada lugar agradável um dia abençoado e já estamos aqui Ali está o Josué sentadinho já tomando sol. O lugar aqui é um lugar abençoado, um lugar agradável. Já mostrei, não canso de mostrar. E futuramente, se Deus falar amém, aqui vai ser um pesqueiro do Josué. Deus é que sabe de todas as coisas, por isso estaremos contando com essa bênção dele. Você pegou sua minhoca mesmo, José? Só. Acho que a melhor coisa que tem, você Eu pegou da, da brava ou da mansa? Isso, tem a minhoca. Você pegou da mansa ou da brava? Tem um pouco de cada um, porque só da brava nessa época é difícil de achar. É, né? Aí né? é. a mansa, no lugar úmido tem bastante. Só que tá complicado, né, pescar? Três vezes a var na água, já ficou duas carpas. É, e a mas só se você jogar de volta, né? Então, mas por que não sai, né? É Arrebenta, né? Mas eu peguei duas já. Só porque eu não quero pegar. E sabe agora vem uma. Vai vir uma, um caralho, vamos ver. Aí, ó. olha lá, acabou de pegar, ó. Isso melhorar É, tá melhorando já. já tá vai, dando. Duas caras peguei pra ser grande. Só que eu deixei a corda Bambia. Porque essa corda aqui ela é forte. E eu pus um. Um anzol fraquinho. Uhum. ela ela vai e abre sai. É. <risos> Bom, esse é o primeiro carazinho que ele pegou aqui. Vamos ver quando nós vamos conseguir pegar hoje. Cícero veio ali dar uma piscadinha com o Josué. Não sei se vai pegar hoje porque tá, tá ventando um pouquinho. E está meio friozinho ainda. E eu vim trazer umas laranjas. Tá beliscando? Já pegou dois já. Já? Figodon. Carazinho? É, dois carazinhos. Hum, que delícia. Você vai pegar essa varinha que tá na minha mão? Bem, tá pronta. O Caíque é um jandão O Caíque nem vindo lá Zadon, o cachorro o no Zadon. colo Ele tá puxando Vai mais pra cá Cícero Cícero Não, o que a gente sabe O que a gente sabe. Não, aqui, ó, mais pra cá. Olha a Olha, Olha, você é vergonha? Olha que forjado, olha lá. Fechando até os olhos. Lembra tu? Lembra? Tá Eu não queria ver, eu peguei lá esse cabo truce. Ele ficou lá assim, pô, olhando o senhor, pai. Eu falei, ah, vem cá, faz você ficar aí. Tadinha tá velhinha, né? Ué, vou ali, olha E você acha Pega peixe? Ei! E aí, pescador? Eu tô aqui tentando pescar um peixinho. Já pescou um tubarão? Até agora não apareceu nem baleia. Nem tubarinho? Nem tubarinho. É, pescaria é paciência. Pra desestressar, não estressar. Né? É. E aí, Caí? Você é pescadora ou não? Ah, pegou uh. uma pra ver. Eu acho que lá é vou pegar um maior. Nossa, tão puro. que é. Mas se, se, ficar, se eu ficar conversando aqui, eu vou espantar os peixes tudo? Caralho, não Caralho, espanto. É muito cedo, caralho eu vou pescar isso tardinho É, né? Eu vou pegar outro para almoçar, só cegado Olha lá, beleza, varona. Você sabe pescar de molinete? Não, é molinete, carretia Tudo vai pesco, não vai rolar Eu massa sei que essa varinha aí. Você arruma a minhoca, agora. minhoca, assim, só vê uns olhos aparecendo e eles não pegam. Você arruma a minhoca, só os olhos aparecendo e eles não pegam. E são. Minhoca, não, mas você tá a bons a minhoca. Tá fechada aí. Aham. Não, mas pescador mata. Hum? Eles são um manão. O pescador é profissional, sabe? Ah, sabe. Você <risos> vou ficar pra cá. Sabe sim. Eu vou chupar laranja. Quando vocês pescam chup laranja. Primeiro peixinho que eu pesquei aqui, ó. No tanque do Josué. Dá uma olhada aqui, ó. Que Daqui tubarão. É um tubarão, ó. Bem <risos> arrumadinho, bem ajeitadinho, mas vai ficar bom só. ó. Olha lá. Tá bom? Então vamos nós, vou tentar pegar um maiorzinho agora. Fogo do pescador, tá beliscando? Caiu, tá vendo mexendo a boinha? Não, olha a boinha que você tá mexeu, ah, a boinha amarelinha. Olha lá, olha. Ah, sim, olha. eu até um amolei a caiu. Puxar outra boinha é fundo. Ela outra. Olha lá grandão. Vou pegar uma é o pro que eu. Peraí, José. Ai. Nossa, já fiquei feliz pelo do Cícero. Olha belezinha eu comate é engraçado desse peixe, Cícero. eu corte é engraçado desse peixe. Ele parece tucunaré, né? Já percebeu? Tucunarézinho? É, parece tucunaré, essa aqui. Tem a manchinha preta, uma coisa. É. Tem uns que é azul. Ah! Tem, tem coisa engraçada. Aí. Hum. Ué, cadê o do Cícero? eu soltou, é pequenininho. Ah, soltou. Não dei jogar na água. Ah, tá. Oi? Como chama esse aqui mesmo, esse cachorro? Beethoven. Ah, Beethoven. Eu esqueci seu nome, Beethoven. Eu já sei o que ele quer. O que, que ele quer? Ele quer é um caralho, ele assim quer Ele come? Oh. Ah, você tem dado aquele pequenininho para ele? Eu esqueci dele. José, mas só você que tá tendo sorte, rapaz. O tá crescendo e Já pescou outro depois daquele e agora esse? <risos> Oi? Tá aqui. Hã? Bonito já, ó. Deixa eu ver aí de perto. um gordo, Não escapa, não? Não. Aí, ó. ó. Ele já é meio azul, falei assim, ó. É, verdade. Ó. <risos> vem, Beethoven, vem. Tem que ver. vem. Vamos lá. Vem, Beethoven, vem. Vem, vem Beethoven. Eu ficar perto de você, Deixa eu ver, Cícero. Isso aí? Eu vi aí. E a picada dela? Dá. Aí ah, vai escapar. <risos> não, escapa não. Leva lá. Vamos lá levar. O aqui. aqui. ó. Carazinho. Vai. O cachorrinho mim. Vamos lá. Pode dar, José? Pode. Olha, é Beethoven! Olha, é, Beethoven! Olha, é, Beethoven! É, daqui tem da tá na boca dele ali, um, safado! Já engoliu? Ah, não! Ah, tá mastigando! O trem tá vivo, né, Beethoven? Tá querendo sair da boca dele? Gotoso. Eita, lambeu uns beijos. O outro, senhor? Ah, o tamanho aí. É <risos> Belezinha. Você vai dar para ele, para o Beethoven? Dá, tá, E aí, que aí, que não pegou nenhum? Ainda não. Mas o meu é muito grande. agora arrumou um pequenininho né? ali, ah. ó. Aham. Você queria pescar tubarão então? É. Mas não deu certo. Ah, não, não. Eu, carpinha, boi, menino, eu, lá. eu não. Vou colocar carpinha. Vai ter artinho da do boi em mim, ó. Eu joguei lá. Também ia ser a carpinha. Não, mas se eu levar a minhoca eu não pesco. Né? Comeu que... com gosto, lambiu até os beis. Foi criado né? É de admirar, né? Pesca, hora... Pescador Cisco. Olha que pega. Ó, ó. Tem que dá umas pisadas assim inevíveis. já lavou essa minhoca troca é o cantinho que não é bom ou o pescador que não é bom o pescador também não ajuda muito não né Não ajuda muito não, mas eu dou A gente pelo menos tem que fingir essa pescando né? Né? É aqueles caras que vai embora, não pesca nada, passa na peixaria e compra peixe? Você vai fazer isso? Ah, eu não, quando sou mentiroso Tem cara que faz isso, ô oh, menino viu? Tem cara que faz isso, ele peixe pescou Jornada, Mas não... pega o peixe congelado? Já tomou cerveja. Apiou, começou à toa e depois pesco. É só o fato de ficar aqui, ó. Nesse sol gostoso na só, eu vou estar na sombra, né? Eu estou no sol aqui. Mas ele só agradável aqui, ó. Com essa varinha aqui, a minhoca. Ô oh, garoto. Já, tá, já me faz um sentido. 50 anos mais novo, eita! Então, só tem 35 então você nem nasceu ainda? Não, já estava pescando na barriga da mãe? Já, aqui tem o lugar que vê, bem aqui, ó, esse ah, é lugar aqui está vindo para pegar de Mas deve ser peixe pequenininho você É, sabe. quem sai sem as vendas Grandão não chega assim né? Vamos pescador Quero ver a, quero ver a vara saudade, pesar aí. Saudade das da varinhas de bambu varinha Pois de é né? Para meu filhão é muito melhor que essas varas modernas é a pesca assim, né? Por isso não, o bambu tem ali, ó. É. bambu quase não tem. Né? <risos> <risos> e aí, pescador Caíque? Mais, Josué? Essa árvorezinha aqui é engraçada. Ela é bonitinha, é um frutozinho muito engraçadinho. Uma, uma basezinha. Diz que eu não vou conseguir abrir tem uma semente aqui dentro assim? Tenta não abrir com a mão só, mas não dá Olha aqui, gente A semente da arvorezinha Vou mostrar ela melhor pra vocês Que engraçado Me faz lembrar a semente da leucena Que é uma outra árvore Deixa eu mostrar pra vocês é uma árvore pequena, tem até um ninho nela. O tronco não muito grosso. Tem bastante libélula por aí, né, Cícero? Eu estava sentado ali, caiu duas no meu colo. Fez um barulho estranho. Pescou já? Não, não. Nada. Tá Nada? É, pescador de araque. Tá ruim hoje, né? O negócio é dar um pulo, é com a mão. É mesmo, hein? Ué. Vai lá. Se o cavalo perder, você tá a mão, ué. Vai lá então. então. Olha a água que vem do outro tanque aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa linda. Bem vindo desse tanque aqui, ó. E para esse tanque desce daquele cano. E olha aqui, tem mais outro cano ali que abastece esse tanque. O que, que foi, José? Chegou uma carpa? Hã? Enroscou? Achei que tinha pegado carpa. Ó, oh, carpa o Josué, não deixa, hein? tá pegar, Viu? Josué não gosta que, que pesca carpa. Opa! Vamos lá! do céu viu Jesus? Olha aqui o vai, vai, vai, vai, vai, puxa logo ele, isso nem é grande Deixa eu ver aí de perto gente. Ah tá mais ou menos patado mas dois Chique, hein? Ah, não, pelo tá amor ó. Vocês ah, gente, vocês pegam aí no pesca, não? pesca sim, aí. Pensa é. o quê? Aí, ó. Tá vendo? Eu, eu vou falar, mas eles brigam tanto, vai ver, vai ver, não faz nada. É um, um merdinha. É. Ele, você dá pra tampar o bolinho Dá pra tampar, ó. Olha <risos> lá, Madalena, Olha lá. Adeus, viola. Pessoal, é o seguinte, mesmo a gente pegando esses peixes grandes aqui, esses é... peixes enormes de esse grande? peixes enormes de grande, a gente tem prazer em ficar aqui porque a paz é muito grande. Desestressa. Não, não, é, não tem esse problema de. de não, é, não é dinheiro que pague, né, momento aqui. Não é no momento dinheiro isso aqui. aqui não. Eu não sei se seja muito dinheiro para poder eu comprar uns 10 lagos desse aqui. <risos> aí vai, aí vai tudo bem. Mesmo esses peixinhos dando prazer Só do, do, do fato de pegar eles e soltar Já é um grande, uma grande alegria Ai, que solução Uma grande solução, uma grande alegria Não, eu tô solucionando Ah, ninguém Balançou até o celular e Pegar caralho é complicado Porque você não percebe quando ele tá pegando lá Só quando a boia dá uma pequena balançadinha Que você consegue pegar É, e tá ventando também, gente É, ajudando no parque Aí complica. Não é um dia bom para pesca hoje. Sim, tá Ventando bem, e aí é, tá meio, meio friozinho. Olha lá, ó. Aí faz umas, umas. Esses canos, né, que tá fazendo as marolinhas Sim. e o vento também, né? Quem veio assim, entende de pesca, sabe? Gente, eu e Madalena temos três filhos que Deus nos tem dado, né? Os três filhos foram concebidos quando a gente pescava. Não é à toa que meu filho é apaixonado pela natureza. A gente andava muito pelos mar, pelas matas da pelas nossa matas, cidade. É. Tomava banho nos rios, era muito bom. Caçava rolinha. Onde que eu não caçei de rolinha no passado? É, quando podia, né? Tem aquela bacia, aquela baciado de rolinha, bem limpinha assim, mas era bom demais. com sal e limão fritadinho assim, fritinha. É, a vida é assim mesmo. Lembra quando você caçou aquele tatu? Quantos anos tem? Acho que o ah, Rafael era. Mais de 20 anos atrás. O Rafael era pequeno. Era. O Rafael era medinho. Eu dei um tiro no tatu, meu parceiro falou assim, é, você errou, rapaz. Falei, calma, rapaz, calma, apaga esse farolete aí. Ele apagou o farolete, daqui a pouco, escutou um barulho, fomos lá, a bala entrou de um lado da cabeça e saiu do outro lado. Ele falou, mas que tiro foi esse, rapaz? Eu falei, nós não estamos caçando? Estamos caçando, tem que matar, ué. Ficamos em casa, a madalena limpou o tatu, era umas duas horas da manhã. Mas agora tudo está diferente, não pode mais caçar. É, mas pode pescar. Mas pode pescar. <risos> não, tem, não tem mais liberdade com fazer coisas, mas pescaria não tira da gente não, né? A não ser que seja na época de, de piracema, a gente tem que respeitar também. Né? Eu quero ir pro Mato Grosso, Madame, com você, para a gente ter o privilégio de ter a respeito de 2kg, 3kg, né? É. Em uhum. breve, Mato Grosso, do Sul, nos espere aí. Ó, se Deus não nos viu lá, mas se Deus viu, estaremos lá. Mas o ponto é falar, Ben. é só cortar de frente a grande som. Pescou assim, nada, Madainha. Uhum. Tá paradão, paradão. Ah, é porque tá ventando. Não, quer é traíra? Não. É, porque não lá, não, lá, não A traíra... A traíra tá traindo ele? Acho que ela vai vir? O nome que tá falando é traíra. A traíra traiu o Josué. Uba, tá mamando. Tava é mesmo, hein? Tava, não. Que eu não vi, né? A traíra. Pelo som que deu. Ah, não, porque eu dou um pouco de som na minha. Ah, volta tá aí. Ai, meu Deus. Não pega, mamãe. Então tá aqui, Vou ter que pegar a galinha e pegar a do vizinho. O meu tá garantido é. já. Ah, é. é, você. Pega aí, ó, porque eu quero um voto. Então, rapaz. Cadê essa aí que mordeu o meu dedo? Cadê a aranha? Aí, ó. Aí, sim, aí, ó. Aí, ó. Ah! Cadê essa aí? Eu acho que não dá Eu pra ver. Eu nem olho pra ir. Puxou ruim, ó. uma carpa. Ah, já cai? É. E quebrou o ré mesmo? Hum, parece que tá mudando o tempo. Tá, não, é, é É assim mesmo. tem a termodal, é de cima. Tem que sair na sua É um é? Ele Deixa eu ver quanto tem aí. Faz cinco. Ah, pelo menos um peixinho eu Esse não é nada que não é pegando, não é pegado. Viu? de meio barra, O né? caralho, imagina. Eu acredito. É verdade, Tá aqui meu caramba, pai que não caramba, deixa eu mentir caramba, sozinho. Caramba, né? Tá aqui meu pai que não caramba, deixa eu mentir sozinho. Nem o outro peixe caralho. caralho de novo, eu a folga do Caíque ó. Ele vem pescar, chega aquele deita. na frente, O barco na frente, eu vou colocar a porta, né? Olha que folga. A Pescador folgado. Ai, ai, ó. Eu vou sentar aqui no abrigo. Nós estamos ali, gente, dando sangue para pegar uns peixes. A Madalena só está aqui na laranja. Só chupando laranja. Tomou meu chapeuzinho. Esse é meu chapeuzinho. Ela, ela gostou tanto. Os comentários que agora tá querendo receber elogios pelo chapeuzinho. Uhum. Falei que eu vinha pescar, mas pesco nada. Pesco aqui, ó. ó. Ai! Cazeta! <risos> se é limão ou se é laranja? Não quero essa não. <risos> Ué, mas desse jeito então você está enrolado aí. Ui. Olha lá, não quis não, ó. Foi com tudo, achando que era uma laranja lima. Que tem laranja lima aqui, Foi tem laranja o que mais, José? A lima. Tudo misturado aqui. Pocã e a outra. Não, essa aqui que Madalena está chupando a aqui. Lima. Essa é azedinha. A azedinha que nasce. É. Baiana. Ah, laranja baiana. Laranja baiana. Mas você não é baiana, Madalena? Não, sou mineiro, ué. Oxi. E se você fosse uma baiana? Ué. Aí você chupava laranja baiana? O povo bom, povo da Bahia, não é bem? Eu tenho uma vontade de conhecer aquele estado tão grande, mas tão grande. Se Deus quiser, eu vou conhecer. Meus amigos queridos da Bahia. E a madeira vai descascando e colocando ali, ó. Acho que eu todas Daqui a pouco eu vou atacar. Ainda bem que lá em casa eu gosto de laranja azeda. Eu não faço questão não, a madeira já faz. Vou voltar pra cá pros meus amigos pescadores. Para dar uma finalização pra não chupar aquela laranja ali, ó. Tá boca d'água, né? Tá, a minha boca já tá cheia d'água. Tem, a minhoca tá lá. O que o está que embaçado é os peixes vinela nela. Não, não tá raso não. É porque tá embaçado mesmo. O tempo mudou. O negócio é procurar um lugar com sol, Madalena. Na sombra está meio estranho. Vamos, pescadora. Puxa um peixe logo aí. José voltou lá pro lugarzinho Que ele tava anterior E o Caíque tá aqui chupando limão Tá chupando limão É, é muito corajoso Muito corajoso O balde tá ali Precisando de de colocar peixe nele ainda tá aqui brigando com a minhoca aí e, e com o anzol que peixe que é bom mesmo nada peixe que é bom mesmo nada nada e nada no capricho acabou a laranja quer outra acabou a laranja é doce acabou <risos> <risos> Aê, a Madalena agora pegou o peixão, ó. Ah. E... É a ó. Que que pescou e esse daqui, ó. Chique, nós estávamos conversando vida. ali, aí a Madalena deu um puxão. Fui correndo é. catou a câmera pra gravar. Aê, e que beleza. É um peixe pau, né, Caíque? Então, é. Agora eu pesquei esse peixe aqui, De verdade. <risos> isso aí é do bom, isso aí é o que dá carne. Agora que é peixe pau lá é pra dar fogo. É. <risos> O bicho engoliu tudo aqui É, assim mesmo oh, Vou aproveitar isso aqui ainda É, mas dá pra aproveitar mesmo <risos> é, Tá boa aí, Agora vai colocar lá no bardo. aí Mais uma nossa coleção aí, Beleza É, eles também que querendo morrer Porque a gente tá acabando o oxigênio da água Mas é isso aí Bom, pessoal, agora a nossa querida Janaína nos chamou para almoçar e a Madalena vai levar um feixe de lenha para o fogão, a lenha dela. Então eu vou mostrar para vocês o tamanho do feixe de lenha que a Madalena está levando para o fogão da Janaína. Vamos lá, Madalena? Você vai equilibrar esse feixe de lenha Ainda está muito pesado, Madalena? Um pouco. Um pouco? Vai pegar, pegar as coisas no chão? Então vamos embora. Cuidado pra não, não machucar sua coluna, viu? Tá bom. Tá lembrando o tempo que você era criança? Uhum. Sua mãe chamava você e falava, filha, vai no mato buscar a lenha pra nós fazer comida? É por aqui, né? Tem que ser, porque ali você não passa. Não esqueceu nada lá, não? Só o rastro. E a vontade de pegar peixe grande. <risos> Toma cuidado pra você não tropeçar. Tô cuidado, o peixe foi é muito gelado. É. E dá para você não tropeçar, não se machucar. Esse ainda é para não colocar, né, uns dois anos. Aí agora, do jeito que está aí, dá para fazer pizza, fazer ensopado, é. macarronada, Muita peixe frito, assado. Coisa Muita coisa mesmo, Madalena. Mostra a Janaína ainda, que você lembrou dela lá no mato. Uhum. Opa, está vendo? Você que dá para cair, está caindo. É emoção. Quer dizer, eu que estou caindo ou estou caindo? Não, é emoção. Olha é aí, escadinha abençoada. Espero, Olha as páginas que estão tá aqui. A Janaína gene... deveria descer umas 10 vezes por dia e subir. Ainda a Madalena trouxe lenha pro seu fogão. Oh Olha, anos, Não, né? ó, ó, Olha o tanto aqui. que ela trouxe, ó. Aí é sim, ó. Essa aí vem do chapéu. Olha, Olha, os cabelo, Olha os pescadores, ó. Olha os pescadores, ó. os pescadores, ó. A pena que tivemos sorte, né? Fica só argum, Mostra aqui. Vamos Mas tem bom. <risos> teve bom, lógico que teve bom. Nossa, cuidado com os braços, né, para não machucar, muita Aê, coisa. aí Vai, essa vamos lá, você dá fogo? Olha lá, ó. Aí, ó. Bença, quer ver? Olha lá, o me dá o nosso fogo. Aí, eu fecho. Dá uma olhada no foguinho se não fica bom. Eu só muito caralhacinho. Aí. Só uma madalena mesmo. Olha lá, não deu mais fogo. Pois é, lá. Doutora Amanda, como é que você está hoje? Está tudo bem? Essa é a doutora Amanda, mas a doutora Amanda está ocupada aqui nos estudos de aprimoramento, né doutora Amanda? Hoje ela não está muito afim de papo não. A doutora Amanda não está muito afim de papo não. não. Não, ela falou hoje, já cumprimentou tudo. Mas tá fazendo pós-graduação ali, né doutora Amanda? Leite, laranja, café, comida, pinhão, abacate, abacate. celular, e agora sim.